Questionamento. E vamos complementar com esse outro tarot. Câncer Você vem se questionando, querendo respostas Das coisas que vem te acontecendo Porque gera um cansaço ter que se esforçar muito Fazer muito e receber pouco É como se você estivesse persistindo bastante e perdendo muito E aí vem as dúvidas, perguntas sem respostas mas, assim como essa xícara, você deve estar cheio também. E cabeça quente não traz clareza. Porque é como se você estivesse cansado. Como se as lutas não tivessem um fim. A carta da torre, junto com a carta do questionamento, temos uma destruição de velhas ideias. O momento pede, absorva o que já está na xícara antes de querer colocar mais. Esvazia primeiro seu interior para receber as respostas e ter uma compreensão maior do que vem acontecendo. Inclusive, você está pressionando contra a maré quando olha para o que caiu. E isso é muito cansativo. É como correr sem sair do lugar. Mas, olha só. Você saltou de um castelo que já estava desmoronando. Isso te leva ao As de ouros. Que é, toma aqui esse ouro. Receba essa nova chance de melhorar o que é material e físico. Para que você veja que o fundo do poço é apenas o limite que te segura, mas a saída é para cima. Agora você tem experiência de vida. Você vivenciou na pele. Pode usar essa inteligência para o seu benefício, transmutando o que é dor em limpeza, para te impulsionar a subir esse poço, de modo que o foco seja apenas na solução, porque o que deu errado, já deu errado, e ficar olhando para isso não te permitirá ver as infinitas possibilidades que estão chegando para você. É mais ou menos assim. Estou me defendendo o tempo todo por estar arrependido porque fui obrigado a pular. A pular fora de uma situação complicada, mas que eu estava fazendo a minha parte para ficar. E isso foi um choque. Porque me apunhalaram pelas costas. E estou cheio. Acumulando muitos sentimentos ao mesmo tempo. E aí vem a virada de chave. Se esvaziar dessas emoções que não te deixam reagir. E assumir o seu posto. De governar a sua vida para o seu bem. De modo que o poder esteja em suas mãos. De querer... Se levantar e fazer a sua vida diferente da forma que você merece, com as oportunidades que estão à sua espera. É você manifestando e vibrando na mesma sintonia, de modo que troque esse chá frio por um chá novo e quente. Com novas informações que aqueçam a sua alma.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 Conexão. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o desejo do seu coração e desfrute a conexão do amor em sua vida. Que é o que falamos na leitura. Momento de se conectar com o que realmente é importante, tá bom? Gratidão.